Oi pessoal, nessa primeira aula nós vamos falar sobre a importância da análise computacional de imagens. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, é, compartilhe o vídeo aí com o de vocês e vamos começar. Então pessoal, a caracterização, seja de organismos, seja de objetos, é, na sua forma integral ou na sua forma parcial, até mesmo seus produtos, essa é uma prática diária que a gente faz. Isso é de grande importância. A todo tempo a gente está fazendo caracterizações. E é por meio dessas caracterizações que a gente toma decisões. Né? É, veja só, é, a todo tempo a gente está né, é, fazendo caracterizações de tudo aquilo que nos rodeia é, por meio de medidas biométricas, aroma, sabor, cor, formato. E todas essas caracterizações elas são essenciais para que a gente consiga então interagir com o nosso meio. E, consequentemente, a gente tomar decisões que é o que a gente faz constantemente ao longo de nossa vida. Por exemplo, se a gente for pensar nas coisas mais simples do nosso dia a dia, tudo isso tem algo envolvido com a visão. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, logo ao abrir os nossos olhos, né, nós vamos levantar. Ao levantar, a gente está utilizando a nossa visão. A gente vai ao banheiro, a gente abre a torneira, direciona né, direcional ao rosto, pega a espuma dental, coloca o creme dental, enfim. Tudo que a gente faz, a gente está utilizando a todo momento a nossa visão. Desde os pequenos detalhes né, da nossa rotina, é, até coisas muito complexas, como a como utilização né, de equipamentos aí de alta tecnologia. Tudo isso né, a gente está utilizando a visão, a nossa visão. É, então vocês conseguem pensar né, o quanto que a visão computacional, neste né, contexto, ela pode ser útil, uma vez que toda essa obtenção de informações para mediar tomadas de decisões que a gente faz né, diariamente, a gente consegue emular isso por meio do sistema computacional. Então, pessoal, a gente consegue facilmente obter imagens e utilizar algoritmos computacionais que possibilitem a gente detectar objetos classificar objetos, fazer a segmentação, extrair informações morfológicas, informações biométricas, né? É, e tudo isso a fim de gerar várias decisões do ponto de vista automático. Se nós formos pensar nas ciências agrárias, por exemplo, em inúmeros as possibilidades de utilização né, da visão computacional. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Então, pessoal, vamos responder essa pergunta aqui. Né? O que, que a gente pode... É, como que a gente pode aplicar a visão computacional nas ciências agrárias? Para isso, vamos fazer uma pergunta inicial. É, como que a visão humana pode ser utilizada nas ciências agrárias? Né? É, veja só. Inicialmente, quando a gente está trabalhando com plantas, por exemplo, nós nosso primeiro passo é trabalhar com sementes. Nós podemos tranquilamente utilizar análise de imagem para fazer classificação de sementes. Classificação quanto à pureza, quanto à viabilidade, quanto ao formato, né? Toda aquela caracterização sobre tamanho de sementes, né? Associar a área da semente com seu peso, tudo isso a gente consegue fazer tranquilamente aí por meio da visão computacional. Depois que nós plantamos nossa semente, a gente vai ter uma plântula, né? Nós precisamos da nossa visão humana no dia a dia para a gente saber se essa planta está na hora de ir para o campo, se não está, se ela tem danos por pragas, se insetos, se não tem, se tem como uma deficiência nutricional ou não. Tudo isso também a gente conseguiria automatizar por meio da visão computacional. E depois nós vamos pegar essas plantas e vamos levar para o campo. Tempos, depois a gente precisa precisar fazer o transplantio, né? para isso a gente poderia utilizar também análise de imagens para reconhecer o que, que são as nossas plantas de interesse e indicar para a gente aquelas regiões onde é necessário fazer o transplantio. Depois de fazer isso, né, nós precisamos fazer controle de plantas daninhas. Nós poderíamos utilizar a nossa visão humana né, para a gente fazer a identificação dessas plantas daninhas, para saber se está na hora ou não da gente fazer esse controle, mas poderíamos automatizar isso também por meio da visão computacional. A fim de verificar né, o que seria a nossa planta de interesse e o que não é. Nós poderíamos, então, né, a partir do momento que a gente tem aí as nossas plantas no campo, identificar a presença de doenças, por exemplo, a fim de a gente verificar se é necessário ou não aplicar o um determinado defensivo agrícola. A gente poderia né, utilizar a visão computacional até mesmo para quantificar esse dano que a gente tem dentro da nossa raia. O mesmo raciocínio vale para os insetos, né? Ataque de insetos. A gente poderia utilizar a visão computacional para verificar é, qual que é a quantidade de ataque que a gente tem, de danos que a gente tem, para a gente saber se já está no momento ou não a gente iniciar o uso de defensivos agrícolas. Da mesma forma, né? se tem praga, a gente precisa categorizar essas pragas, para a gente saber qual que seria o melhor defensivo a ser utilizado. Por análise computacional de imagens, a gente consegue até mesmo identificar a espécie do inseto por meio de imagens. É, depois, a gente vai ter que fazer a colheita né, dos nossos frutos. a gente fazer a colheita dos nossos frutos, a gente pode também utilizar mais imagens para a gente conseguir verificar se aquele fruto está no estágio de colheita ou não. Né? É, e tudo isso, pessoal, é muito útil do ponto de vista prático. Veja só, do ponto de vista atual, né, tradicional, vamos dizer assim, o controle de plantas daninhas é feito quase que exclusivamente pelo uso de herbicidas. Em é alguns casos, né, onde é necessário fazer o controle é, de forma orgânica, né? de forma manual, é feito mais ou menos dessa forma aqui, né? o que, que depende de muita mão de obra, uma eficiência é muito baixa. Né? E como que a gente conseguiria resolver isso com a visão computacional? Nós poderíamos ter alguns dispositivos que tenham uma câmera, e essa câmera conseguir reconhecer o que é uma planta de interesse, o que é uma planta daninha e fazer o controle dessas plantas daninhas, seja com o uso de algum herbicida, aplicando diretamente em cima da, apenas da planta, ou com alguns controles termais, né, como nós chamas, por exemplo, ou então até mesmo mecânicos. E tudo isso proporcionaria um gasto bem menor de defensivos agrícolas, uma pressão ambiental muito menor e uma eficiência muito maior. Né? Então isso aqui é algo que a gente tem que pensar bastante aí em relação à implementação do ponto de vista prático. E quanto à colheita? Né? A colheita geralmente ela é feita de forma manual. Nós poderíamos, então, né, utilizar uma, um maquinário que consegue verificar o que, é que são frutos maduros e maturos e ir até esse fruto e fazer a colheita. Né? Então tudo isso que a gente consegue fazer é, por meio da visão computacional. Para trabalhar aqui com animais, é a mesma coisa. Né? É, Existem várias aplicações que demonstram que a gente consegue avaliar o esporte do animal, estimar o peso desse animal, tudo isso pela análise de imagens. É, Existem né, alguns equipamentos que já fazem o gerenciamento de doenças, colheita de frutos, fenotipagem, transporte, pulverização, previsão de safra, tudo isso utilizando a visão computacional. É, já tem alguns aplicativos que fazem monitoramento de insetos né, para análise de imagens e ele consegue classificar e contar esse número de insetos em tempo real. Isso favorece a tomada de decisões assertivas aí, no caso de infestação até mesmo né, medidas aí preventivas. A gente tem também né, vários aplicativos que utilizam aí a análise de imagens é, para verificar a necessidade de fazer o controle de plantas daninhas. É, alguns aplicativos que permite nós conseguimos chegar a densidade do solo é, de uma forma muito simples, substituindo então técnicas caras e trabalhosas. É, nós conseguimos né, fazer o controle aqui de plantas daninhas, né, é, utilizando aqui alguns equipamentos. Isso daqui é o que eu penso como sendo o futuro né, é, das ciências agárias, né O equipamento movido aqui por energia solar, com uma câmera que consegue identificar o que é planta, o que, é que não é, o que é uma planta sadia, o que é uma planta doente, né? a presença de pragas e, por meio desses bracinhos aqui, é fazer, né? seja um controle químico ou um controle mecânico dessas pragas né? ou dessas doenças. Então, para quem é da Ciências da já viu, aí já vislumbrou o tanto de possibilidades do uso da visão computacional, né? E para quem não é da Ciências da sem dúvida nenhuma, consegue também imaginar inúmeras aplicações da visão computacional dentro da sua área de atuação, né? Então, se a gente for parar para pensar o tanto de equipamentos modernos que a gente já tem, né, que faz uso aí, da visão computacional, é, as grandes potencialidades que a gente tem aí no uso da visão computacional, né? pensando aí em curto e médio prazo, a gente passa a ver que aprender a visão computacional já não é nem tanto é, pensar em um futuro mercado, mas sim um mercado já existente, né? É, que cada dia valoriza mais pessoas que tenham essa habilidade de trabalhar com algoritmos, de trabalhar com programação, de trabalhar com visão computacional, de implementar todas essas ferramentas aí na otimização de sistemas produtivos. Né? Então, pessoal, é muito importante a gente se dedicar bastante a aprender sobre a visão computacional, uma vez que isso ele é algo muito importante, né, a fim de nós conseguirmos nos inserir no mercado que ele já é existente, né, que tem poucos profissionais trabalhando e é um mercado que só tende a crescer, né. É, então é isso pessoal, nas próximas aulas a gente vai ter mais vídeos aí associados à visual computacional, se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos com colegas de vocês e até a próxima aula.